Tá gravando? Sim! Tá gravando! Olá, pessoal do YouTube! Bom dia a todos! Matheus e Débora, vocês estão voltados ainda, tá? Pronto, beleza! Pois então, vamos começando, né? Agora que são dez e meia pontualmente, vamos dar início aqui ao nosso estudo das pontes e hoje a personalidade que vamos estudar é Francisco de Assis e eu não é isso? E aí, a nossa nosso estudo foi baseado to totalmente em cima do, do livro do Miramês, né? Esse que já é o conhecidinho aí de, de, de todos nós, já, né? E assim, é, já sabemos de antemão que muitos aqui já, já leram também, né? Então, e Francisco de Assis é uma personalidade assim, muito, muito conhecida, que alguns fatos né, são, são bem marcantes e... e de conhecimento geral, assim, da galera. Então, é, fiquem... A... Tipo, para corrigir a gente, tá? Porque é, faz, assim, uns dois meses que eu terminei de ler o livro, então não tá tão quentinho assim na minha mente, mas... Eu nem li o livro. A Débora, nem... Só leu alguns trechos, assim. Eu tô na fila, porque, tipo, Matheus leu, agora meu pai tá lendo e depois sou eu, então... É. Então, fiquem à vontade para falar, e... corrigir tá? e vale tal. Lembrar... Eu que fiz um resumo do resumo, então tem muitas coisas que a gente não é. conseguiu falar aqui E ainda vai ser muito aperreado tipo, é, A gente estava programado tudo. assim, a gente vai fazer meio chutado <risos> para poder dar tempo Mas enfim é, E para começar assim de uma forma diferente A gente vai, vai fazer, propor aqui um quiz para vocês, certo? Então a gente pede que quando tiver aí a, as perguntas Aí vocês... Podem abrir o microfone e falar, tem pouquinha gente, acho que não tem problema. Ou então, coloca aí no chat. Né, a resposta? Exatamente. E é um quiz, tipo, super fácil e a gente vai passar por ele bem rapidinho, porque... A é... gente vai comentar as coisas lá durante a fala mesmo, durante os tópicos. Tá certo? Então, a pergunta a primeira pergunta, bem bem fácil e rápida, é em, em que país fica a cidade de Assis? Easy, Easy. Itália. Aê. <risos> a gente Passa... Itália. Muito bem. É, segunda pergunta. Francisco era conhecido por estes nomes, exceto A. a pai Francisco B. Pedro Bernardone C. O Virelo de Assis D. O Pobre de Deus Eita, eu sei que A e C e? são verdadeiros. Eu acho Sim. que é B. Eu também sei só A e C. Eu <risos> chutaria B não. também. Não, eu. Não, não Pedro, não. Não acho... é o nome dele alguma coisa? Eu acho que é. Mas Pedro. É, Pedro é que eu não sei. Sei não, vai. Ah, sei não. Pedro? Porque eu Vamos sei lá. que ele nasceu como João e como Francisco. A mãe queria João, o pai queria Francisco. Porque é pai, né? O homem sempre fazia a coisa errada. Então, Pedro, contem essa história, não, pessoal. Não é, não, certo. É, é, tipo, não, é o único que ele não era conhecido. Era... Mas Bernardoni é, né? Não, é porque Bernardoni é o sobrenome do pai dele. Pedro é o nome do pai dele, então ele herdou o nome do pai dele. Pedro, Pedro Bernardoni. É, e, e, realmente, ele, ele quase que se chamava João, né? Novamente. É, é tanto que na, nas biografias tem... Giovanni de Pietro Bernardoni então... Não, pera, agora, pera ah. O pai dele era Pedro Bernardoni Mas era o nome dele ou não? Ou era só o do não. pai Pedro Bernardoni era o nome, é do, nome do, do pai, pai só. Ah, tá bom tá. É porque esse, ele era conhecido por esses nomes, exceto É porque a gente ficou, tipo, ah, ele era conhecido por esse, mas esse é o exceto Não era conhecido por esse Verdade Muito bom Três Qual... Ah, valeu, valeu. Hum, qual motivo Francisco de Assis deixou a casa de seus pais ainda na juventude? A. Discordava da forma como seu pai tratava seus servidores. B. Por querer abdicar da sua herança e se desfazer de todos os bens. C. Decidiu ouvir a voz de seu coração e cumprir a vontade de Deus. D. Todas as anteriores. Eu botava D. Eu também, eu gostei eu da D. Também. Então, todos, é unânime. Então. <risos> <Yeah>. Muito bem. <risos> Gente, vocês arrasaram nos slides, eu tô amando. Tá tudo tão lindo! <risos> é, Quarta. Por que Francisco de Assis serviu numa guerra? A. Para ter renome e ajudar os pobres. B. Foi obrigado a ajudar a sua cidade contra Prússia, a mando de seu pai. C. Para pagar uma promessa de sua mãe. De, para substituir o seu pai que estava sendo convocado. Eu acho... A Mayara perguntou é, se Francisco serviu numa guerra. Serviu sim, irmã. Ele já teve uma fase... Ele teve uma transformação quando era... Né, Matheus? Né? Exato. Vamos falar sobre Mateus isso. Matheus e Débora. Pois então, é justamente... Ah, vocês... Eu, eu botaria B. Certo. Quem mais? Eu não sei, né? Não? Pois vamos lá. Não, a eu, não, é eu sei que não é a... Né? a. É A. O D é como é isso. <risos> pois é, pasmem. É, foi realmente, foi, assim, de, de, de cima parece meio contraditório, mas as circunstâncias o levaram a, a, a realmente é, ir para a guerra, né? E na cabeça dele, ele ele realmente que, é, ia pretendia né ir para a guerra para ter certo renome e, ao voltar, poder ajudar as pessoas mais pobres, os, os escravos, enfim. É, a gente não está tendo acesso ao chat, né? É, a gente não está vendo as, as Então, qualquer coisa, liga o microfone. Next. É, com quantos anos Francisco desencarnou a ah, 62. D, 44, C, 55 ou D, 67. 44, eu acho. Não? Hum. Viajei Tá. <risos> Mas alguém quer chutar? Sei não. Sei não também era acertou. Olha! Viveu tanto em uma que nota teve que compensar, né, galera? Nossa! <risos> Na média, é. né? Deu certo. Quais dessas personalidades Francisco de Assis assumiu em encarnações passadas? Ah, gente, essa é fácil, né? Ou não? Não sei. Ah, profeta Isaías e Lucas Evangelista, profeta Daniel e João Evangelista, profeta Daniel e Timóteo, profeta Elias e João Evangelista. B, porque a linha não é, né, meu povo? É outro João? Não é. Artista, né? o não Daniel, é. eu não, não, tá? não sabia não. De, de onde foi esse Daniel, pessoal? É, pois é, a, a gente tem essas informações. Não é do livro, mas a gente, é, em outros estudo... Ele contou para vocês. <risos> <risos> E revelando aqui um pouco, né? A gente bebeu também um pouco da, da fonte do do Move, né? Que é que também que é o movimento pelágico animal espírita e, e eles são estudiosos de outras fontes, não só dessa aqui do Miramês, né? E aí ouvi é, uma das, dessas palestras que ele seria o Profeta Daniel antes de de encarnar como como João. João. Mas isso aí a gente pode né? E, e saber ao certo em que Abra foi, posteriormente. Entendi. Eu, uma coisa... Eu faz... soube também... Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim! Eu vi também que, em Estudiosas, né? Eu acho que foi Haroldo falando que, para entender, algumas passagens do Apocalipse João é, tem algumas referências no, nos dizeres do profeta Daniel. É, no, nos dizeres do profeta Daniel, existem alguns códigos que você consegue entender com maior lucidez é, o apocalipse de João. Aí ele faz uma relação de que eles foram o mesmo espírito, né? Nessas personalidades. Gente, não sabia. Uma coisa que faz muito sentido para mim é permanecer constante. E aí vocês podem falar a questão da mediunidade. Então, tipo, ele ter sido profeta numa vida, apesar de que profeta e médium são coisas diferentes, a gente pode ter um grande debate sobre isso, mas sabe? Mas, assim, para ser profeta você tem que ser médium, então já tem uma coisa. Mas, como João Evangelista, ele era médium, né? Para fazer o Apocalipse e tudo mais. Então, e como Francisco de Assis também, para ouvir as coisas e tudo mais, e fazer as curas que ele também fazia. Então ter durante essas encarnações manter a questão da mediunidade isso para mim faz bastante sentido, né? Isso permanece em Ivone quando tiver as encarnações de Ivone outras personalidades porque quando você tem uma conquista do espírito também a não ser que claro tem aquelas questões que algumas faculdades elas ficam ocultas para que você desenvolva outros a não ser que isso seja uma questão algumas elas podem permanecer, né? quando se torna não uma conquista apenas do corpo, mas uma conquista do espírito. Então, isso para mim fez bastante sentido. Uma coisa legal, Isa, de pensar em relação a isso, é porque a gente ainda vê muito a mediunidade, ou como presente divino, ou como forma de pagar a dívida, né? Então, tem gente que vê, mas a gente dá de cartão. Às vezes no débito, às vezes no crédito. E é uma nova forma de entender a relação do outro com o plano espiritual, né? Eu não sei se os meninos vão falar isso, mas uma coisa que eu percebi, assim, de cara, que eu li várias vezes e fiquei ali em cima raciocinando, foi quando ele desencarna e ele não precisa que ninguém desligue o corpo dele, né? Porque isso é uma das coisas que a gente tem no espiritismo. A gente põe o desencarne como um ritual. Em que alguém vai vir, vai desligar célula célula e do nosso corpo, não sei o que. E não, não necessariamente. Isso faz parte de uma fase evolutiva, né? Não sei se chega um ponto em que a gente fica consegue um pouco, um pouco de ajuda. Não sei como é que funciona o desmame do desencarne, do auxílio no desencarne. Mas ele não precisava disso. E isso mostra a consciência dele quanto espírito, né? E eu imagino Sim. que a, a medida que a gente vai adquirindo essa consciência e essa relação, ele tinha uma relação íntima com o Cristo. Isso não é, não é segredo mais para ninguém aqui, né? Lá pelo estudo de João a gente descobriu isso. Então eu acho que é que passa, deixa de ser aquele presente e deixa de ser aquele karma para ser agora uma coisa natural. A minha relação com o plano espiritual é tão íntima que não há motivo para ter barreira aqui física que vai me impedir de um contato, entendeu? Então, exato, claro exato. que né, nada é por acaso, mas é, para mim essa mediunidade já não é mais aquela mediunidade pesarosa, mas aquela relação íntima com o plano espiritual mesmo. Exato. Realmente, é porque assim, o apego à matéria dele era praticamente zero, né? Tipo, é, tanto que o porte do, do, do seu espírito mal comportava dentro do corpo. Então, era natural que a, as relações com, com a espiritualidade fossem muito mais, mais naturais, né? Então, é isso. Sigamos. É... Ah, essa foi a essa pergunta extra aqui que eu o que representava os três nós na corda da vestimenta dos franciscanos. A. A Santíssima Trindade. B. As três cidades mais visitadas pelos franciscanos. C. As três diretrizes da ordem franciscana. E D. O marco das primeiras três curas de Francisco. Eu diria Sim. que é a C também, as três diretrizes da ordem franciscana. Inclusive, quero saber quais são, porque uh -huh. eu não sei. Eu acho porque... que é tipo pobreza... E, e alguma coisa assim. Eu acho que diz no livro. Pobreza, a diretriz pobreza? Caraca, tô muito triste. <risos> Cara, luta é na guerra pra ter recurso e uma das diretrizes é pobreza. Acho que é, tipo, acho que é tipo desapego, desapego. Desapego melhor é. do que pobreza. Mas é isso mesmo, né? É, é, é a, a pobreza, é a castidade. É a outra, Débora, pelo amor de Deus. Que... Aí. Deu branco. Não, tu não vai conseguir ver assim. Vou gente. dar um Google -go aqui, pera. Vem é... achar primeiro o aí no grupo. Não, já tá aqui. É porque realmente. Você não vai falar isso depois? Galera, pobreza, que... obediência e castidade, castidade. Alguém é, tinha dito, acho que foi lá Laís Que tinha dito obediência é. já Eu achei que era, é né É, pobreza, obediência que... e castidade que eu É, eu tô lascado. É bom que obediência tem que dobrar um pouquinho do, do orgulho, né Então já dona um pouquinho O espírito Que a gente precisa Alma réa pois é aí era o quiz era só para a gente ir, ir se aproximando e fazer uma breve introdução e para colocar as a, refrescar as memórias sobre sobre as as informações sobre Francisco né então é, vamos seguir aí a então agora a gente vai fazer uma leve passagem né porque sobre sobre João porque no, no livro de Miramaze, ele começa com essa, com, com essa personalidade Então, vamos lá. É, sim. Eu acho que se eu fosse falar, vocês já iriam saber praticamente de tudo. Porque a gente já teve um estudo sobre João. Que foi a banda que fez. Mas só para não deixar passar em branco, né? Já como a gente viu no quiz, que antes de Francisco encarnar aqui na Terra, como Francisco de Assis, ele veio como João, como apóstolo João Evangelista. E, só para esclarecer um pouco, né, relembrar também, é, João ele nasceu lá na Bethsaida, ele era Galileu, filho de Salomé e Zebedeu, e também irmão de Tiago, Tiago Maior. E, antes de ser discípulo de Jesus, né, eles, os dois irmãos já conheciam o João Batista, e, quando eles conheceram Jesus, eles tinham, assim, por volta de 15, 16 anos, ou seja, eles eram os mais novos, mas isso vocês já sabiam. E Jesus, né, ele deu esse eles, os dois irmãos como filhos do trovão, justamente por eles terem essas car características da juventude, né? Esse sentimento ideias revolucionárias, esse ímpeto da juventude de ter bastante energia e querer Ir ao mundo todo falar sobre o Evangelho. E mais tarde o João, ele ficou conhecido como sendo esse discípulo da, do amor e da mansuetude, justamente porque ele conseguiu é, transformar toda essa energia, essa boa vontade que ele tinha é, no trabalho concreto, humilde e silencioso é, ao lado de Jesus. E. que mais? Ele estava ali no ciclo mais próximo de Jesus, escreveu várias coisas, foi um dos que mais escreveu, né? Escreveu o Evangelho, as, as Epístolas, o Apocalipse, como já foi dito. E ele viveu até, aproximadamente, até o século, não, até o ano 103, mais ou menos, desencarnou com 94 anos, segundo dizem, e uma coisa que o livro me acrescentou assim né tipo, eu sabia que ele tinha vivido um bocadinho né mais do que a média mas o livro tem uma parte que ele fala sobre é, as partidas né os adeus que ele teve que dar tipo, era um adeus temporário claro mas assim se fosse para mim eu ainda ia ser ia ser muito difícil dar adeus a tantas pessoas queridas minhas é, é Jesus o próprio Tiago seu irmão também morreu de uma maneira bem drástica e todos os outros, Pedro, Paulo, aqui ele tinha um sentimento de esperança, assim, né? E vários outros, Maria. então, Maria. E no livro é dito que ele teve foi bastante resiliente em, com, essas, com esses momentos mais difíceis e ele soube ter esperança. E, continuando... Agora, falando sobre quando ele foi exilado lá na ilha de Pátimos, é, já quando ele já era mais velhinho, né, ele era um ancião, e ele, amando o Império Romano, ele foi exilado nessa ilha, que era uma ilha formada por secreções vulcânicas e, e lá tinha uma escassez de muitas coisas, né? É, tanto tanto as vegetais, plantas, quanto os animais também, mas é dito no livro também que ele vivia lá, tipo, de boas, estava tranquilo. Quando ele soube também da notícia, ele ficou, conseguiu não se desesperar, ficou sereno. E foi lá onde é, aconteceu várias coisas marcantes, né? Ele escreveu Apocalipse lá. E é dito também no livro, um fato curioso, que os soldados, né, tinham vários soldados eram convertidos é, ao cristianismo por causa de João e João eles tinham tipo maior respeito pelo pai João né como era chamado com eles tinha uma relação bem amigável assim né apesar de tudo e ele João recebia várias visitas de personalidades assim já desencarnadas é, Barnabé, Felipe, Tiago e até Jesus chegaram a visitá-lo durante o estava na ilha e... E às vezes, tipo, estava acompanhado dos soldados e aí eles meio que não entendiam nada que estavam se passando. E o que mais? E aí tem a história do Caldeirão, né? Eu acho que vocês também já devem ter escutado que o império romano decidiu acabar de vez com o João, né, e colocá-lo dentro de um caldeirão com azeite fervente. E e aí os soldados quando falaram isso pra, para para João eles estavam bastante tristes e eles realmente não queriam fazer isso com o João porque admiravam e conheciam e não queria mesmo esse mal para ele. Mas João foi bastante tranquilo. É sereno, não ficou menos triste ou choroso, sei lá, enfim. E aí ele se ajoelhou e fez um perece e foi nessa hora que ele escutou uma voz muito, também serena, seu se falar as seguintes palavras. João, tem bom ânimo, meu filho, porque a porta pela qual passarás para junto de mim é estreita. E aí, João ficou meio sem, sem saber, né? Tipo, bom, será que essa é a hora né, que eu vou partir ou não? Ou ainda não, não vai ser agora? Mas, é, de toda forma, ele ele permaneceu confiante na, na espiritualidade, né? É, bem, bem sereno e, e consciente de que se aquele momento né, fosse ah, o momento da partida dele, ele estaria... É, ali para para provar né aquele passar por aquele sacrifício resignadamente é, agora isso e aí passou-se uma semana com ele já dentro do caldeirão e os talos de já tinham cavado uma cova para colocar os restos e só que aí eles viram que depois de uma semana viram que João continuava lá intacto sem nenhuma queimadura e ele até disse que Sentiu mãos é, invisíveis tirando o óleo, ainda morno, do seu corpo. E e aí, no livro, é, é, é um fato interessante, assim, quem quem lê o livro é, é, vai notar que é cheio de, de fenômenos é, extrafísicos, né? para não dizer mediúnicos, que, que às vezes, para um leitor comum, pode achar que é algo fantasioso. Mas existe uma nota de rodapé, a maior nota de rodapé do livro, que, que é uma, uma nota do próprio médium, né? que o Médio descreve esse momento e, e diz que viu né, na, viu ah, a, aquela cena, né, ao psicografar, ele visualizou a, aquela cena dele sendo os momentos antes dele ser colocado dentro do caldeirão. E a cena era a espiritualidade é, vestindo ele, é, João, com um, um escafandro, um, um, tipo, como se fosse uma roupa de astronauta, bem, bem grossa, bem protegida, para que ele realmente não se queimasse ali ali no óleo. Né? Então, é uma, uma, uma imagem do plano espiritual, que uma ação do plano espiritual que, que nos ilustra um pouco melhor o fato dele, dele ter passado uma semana em óleo quente e não ter morrido. E o que eu é. acho interessante é que mostra que não foi milagre, né? É ciência. Então, assim, é uma ciência que a gente ainda não compreende, claro. Mas calma, ele não entrou e saiu intacto por um né, por motivo aleatório. Ali, juntamente com... A... É a Ferra Assassinada que a gente estava conversando, né? Eles explicam que há ali uma película em volta e tudo mais. Ai gente, vocês contando, eu fico... Refletindo muito, porque, assim, João, realmente, em 94 anos, ele teve que se despedir de muita gente, né? Principalmente porque a expectativa de vida naquela época era baixa e, sem falar, a perseguição, né? Que os cristãos sofriam e tudo mais. E aí, é, isso não gerar nele o, o, essa questão de, meu Deus, eu quero voltar também, eu quero estar com a minha galera ali, por, com, e estar padecendo no corpo, e a gente sabe o quanto o corpo é né, difícil... Então, é muito fácil você ir para o outro lado de ansiar pelo desencarne, pela desencarnação, né? Mas ele não, ele permaneceu ali firme e tipo, ah, se for para aí a gente vai, mas se for ficar, a gente fica também. Não, não, não tem problema, com a minha missão aqui. E eu fico, gente, é, é sério, sério, perfeito, perfeito esse homem. Ai, estou me emocionando aqui vocês falando. Câmbio. Isso. obrigado pelos comentários. E aí, logo desse fato, né? Os soldados se ajoelharam, todos já emocionados, e eles viram que se eles deixassem como estava né? E o Império Romano poderia tentar alguma coisa para acabar de vez, né? É. Com a vida de João. E aí eles bolaram um plano, assim, para tirar João da ilha, né? Foi justamente eles colocaram. Pediram para João vestir roupas antigas de guardas, velhos, né? Dos guardas, é, raspar o seu cabelo e trocar o seu nome. E depois disso ir lá para Éfeso. Éfeso. Voltar para Éfeso. Isso. E aí o nome que sugeriram para João adotar foi... Francisco. Foi justamente Francisco. Enfim, depois a gente fala sobre isso. E lá ele ele não tinha, teve uma vida tipo, pública, né, de pregações e tal, mas foi mais é, curando vários doentes de lepra, principalmente. Inclusive tem um que a gente vai falar mais pra frente. É, Justamente. E João passou, deixou de ser chamado de Pai João para ser chamado de Pai Francisco. Depois a gente volta a esse, esse pontinho específico da história. Isso. E como a, gente... como a gente viu Francisco, ou quer dizer João, João passou por vários momentos, é, tanto bons como ruins, e sempre estava contando com a espiritualidade. E nós, assim como João, estamos aqui na Terra enfrentando essa caminhada e deparamos com várias situações. E a gente queria perguntar para vocês se vocês é, como é que anda essa conexão com a espiritualidade e Além de quanto, como vocês se conectam com a espiritualidade? Quanto vocês sentem? Só uma coisa, não com relação a essa pergunta, mas é sobre a passagem de... Da, da, enquanto o João estava lá na ilha, que eu lembrei também, quando eu li o livro, que me chamou muita atenção, é porque foi na ilha também que como tinha pouca gente, eu quase era uma ilha quase deserta, né? Eles conectava muito com os animais, a natureza, né? Então isso fez muito sentido também para mim da relação de Francisco de Assis com os animais, porque na ilha ele não tinha ninguém, então ele conversava com as aves, com os peixes, com os animais que ele tinha na ilha, né? E aí começou uma conexão muito forte aí que a gente vê muito presente na vida do Francisco. Né? Exatamente, a gente vai falar a gente Ah, vai... É, desculpa. Eu acho que tem que para da parte da ilha. Foi mal. É, tudo bem. Agora, gente, acho que a gente falou tanto que era bom se, de repente, a gente falar menos, né? Para tipo, vocês conseguirem seguir, porque já só tem meia hora agora do estudo, né? Não sei, isso é pra... Eu não vou falar nenhuma aí? Vocês. A gente passa o slide ou, ou a gente. Responde. Ai, só para só pra exaltar esse estudo, eu, eu me conecto muito com a espiritualidade nesses estudos. Eu deveria me conectar mais, mas pelo menos uma vez por semana aí a gente tá, tá rolando. tá verdade, mãe. Então, a gente vai de fato agora entrar na, na questão do de Francisco de Assis, propriamente dito, né? É, da, dessa dessa personalidade marcante na história da humanidade e tão marcante que a gente ouve referências dele como sendo o primeiro depois do único, né? O único seria Jesus e, e ele veio, né, como como um propósito bem definido, né? Assim, uma a sua a sua a sua vinda à Terra era extremamente necessário. E Miran coloca para gente o contexto a qual Francisco veio, né? Porque depois da, da da partida de Jesus, né? Que, enfim, não foi não foi uma. Ele não nos deixou propriamente dito, mas mas após a a gente sabe que houve a a, a, a grande um, um um movimento muito grande é, é dos cristãos, né? o cristianismo se difundiu na Europa e se difundiu também de forma é, um pouco distorcida. distorcida né? E aí a gente teve a, as Guerras Santas, é, a, a, a Idade Média e todo o caos que, que ela provocou. né? Então as pessoas estavam realmente muito sofridas e, e Francisco veio para trazer esse alívio, mais ou menos como a gente como a gente vê é, nos dias atuais nesse momento de, de regeneração né a espiritualidade envia é, espíritos é, mais elevados para que nós é, nós consigamos dar essa alavancada no, no progresso na Terra então naquele momento foi foi meio que uma um alívio para as pessoas que, que, que moravam aqui e o e um dos principais motivos também era a restituição da, da vivência cristã né para para que Uh, os ensinos cristãos pudessem ter uma uma, uma uma retificação, digamos assim, no sentido da sua prática. E aí, opa! Opa! Opa! <risos> tá passando o errado. E aí a gente queria colocar já assim os dados principais né, de, de Francisco de Assis, que seu nascimento se deu em 26 de setembro de 1182, Desencarnou em 3 de outubro de 1226, portanto com 44 anos. E foi é justamente nesse período, esse ano, a gente ouviu muito falar né de Francisco de Assis. Ou, ou, não sei se, se pelo por aí vocês também ouviram, mas eu ouvi muito esse ano, entre set, é, setembro e outubro, né, principalmente 4 de outubro. É, a gente ouviu falar muito justamente porque foi a data de desencarne dele. E... A Assis se localizava na região da Úmbria, na Itália, né? E o nome de sua mãe era Maria Picalini, de origem francesa, e seu pai Pedro Bernardoni, que era um comerciante lá na cidade de Assis. E ele se, é, inclusive, se destacava muito em outras cidades, né? É, e, em outras cidades da Itália era, já era um comércio assim bastante é, ativo e tinha uma serva íntima da família chamada Jala que era realmente muito próxima deles é, então assim a gente vai colocar aqui alguns momentos que dividiu a, a a gente dividiu em três fases né a a sua relação com a família né primeiro a base né e aí a gente fala sobre sobre a questão do pedido, né? porque ele, como um espírito é, muito humilde, veio à cidade de Assis e a espiritualidade de Assis estava em festa, porque é, ficaram sabendo né, que é, o enviado do de, de Jesus estaria reencarnando justamente ali, na, na, na região de Assis, na cidade de Assis, e, e a espiritualidade estava em festa. E ele veio né, até a família para, para pedir autorização a eles para nascer naquele núcleo familiar. Então, ele, em, em, em desdobramento, através de desdobramento, né, entrou em contato com, com a sua mãe, né, com a Jarla, e, posteriormente, com seu pai. Né, e todos concordaram, aceitaram né, receber esse, esse espírito é, que na espiritualidade transmitiam uma, uma luz incrível e eles eles realmente é, é, ficaram muito muito gratos pela pela oportunidade né e e aí a questão do nascimento dele é, ele já querendo seguir os, os, os o exemplo do Cristo desde desde o nascimento ele sugeriu é, é, mentalmente para que fosse, para que sua mãe se dirigisse ao, ao estábulo da casa, né, a, a pra, próximo dos animais lá. E com a ajuda da jarla, né, é, ela, eles foram até lá. Elas foram. O Pedro Bernardo estava em viagem. É, o Pedro Bernardo seu pai estava em viagem, né, porque conta conta-se posteriormente que. Ele não aceitaria essa essa ideia dele ter ido é, lá para o estábulo, né? ele ter ido para lá. Enfim, mas o nascimento se deu em meio aos animais. Isso, e quando ele nasceu, a mãe dele estava pensando em colocar o nome dele como João, porque foi assim como João que ele entrou em contato com ela para fazer o pedido. Então, para ela, ele era o João, né? Ele é. Ele era aquele anjo que, vi, que veio até ela fazer esse pedido. E aí, pronto, ela ia dar o nome de João. Sendo que, quando o pai dele chegou lá, ele falou, não, não vai ser João, vai ser Francisco. Porque eu sonhei que uma pessoa estava doente, e uma pessoa me curou. E o nome dessa pessoa era Francisco. Então, eu prometi que quando eu tivesse meu filho, o nome dele ia ser Francisco. Eu conheci essa pessoa que que me curou nesse sonho, sendo que esse sonho não né, era um sonho, foi uma lembrança de outra encarnação dele, do Pedro Bernardoni, quando ele era um leproso, e lá em Éfeso, quando e a pessoa que curou ele era o João, quando ele estava dissociado de Francisco, então era essa... Era Provando assim, que assim. mulheres estão sempre certas, né? Era João o tempo todo. Era João o tempo todo. Na espiritualidade era João. Ele se apresentou como João. Então, né? Ela, ela, a intuição dela realmente era condizente. E, e aí, o pai dele que foi, né? Não, Vai ser João e ponto. Você aí, já sabe o final da história. Acabou ficando o quê? Francisco. Aliás, eu falei João, né? É, porque confunde, assim, mas... Ficou Francisco, Francisco, Quando eu tava lendo eu fiquei chateadíssima Fiquei chateadíssima Era pra ser é. João Ele se apresentou como João, ele se identificava com o nome de João, pessoal Se ele se apresentou como João e não como Francisco Era porque era isso Mas tudo bem Pois é, e se você for no Google e colocar Giovanni de Pietro Bernardoni Aparece é, Francisco de Assis Porque tá, faz parte da, é, da biografia dele essa, essa informação, né? esse segundo nome, esse pseudonome aí, que na realidade não é pseudo. Enfim, e é falar assim que o, o, a, a mãe e o pai deles eram cristãos, eram católicos, né? Então ele cresceu nessa, nessa, dentro dessa cultura bem, bem firme, né? E foi aprendendo com, com o tempo mais e mais os, os ensinos da Igreja Católica, de Jesus, enfim. É, e na juventude ele era um espírito muito alegre, muito, assim, saía com os amigos, ele era poeta, cantava, né, fazia, fazia ele promovia as, as festas, né, porque, tipo, é, o, os pais deles eram é, de uma família abaixada, eles tinham dinheiro, tinham tinha uma casa bem grande na cidade, várias terras e tal, então era ele mesmo que promovia as festas com os amigos e tal e ele também era considerado pelo pai o futuro comerciante e herdeiro de toda a sua suas riquezas. então ele na sua juventude ele cuidava visitava as terras as várias terras do pai dele é, o comércio do pai dele era de de roupas de tecidos né então é, ele ele tinha várias várias terras com plantação de algodão e tal enfim e, e realmente era um dos melhores vendedores da, da loja de tecidos do pai dele, pelo carisma já, pela forma com que ele se comunicava com as pessoas, enfim. Até que, certo dia, né é, ele nessas andanças por essa, essas terras do seu pai, na numa delas, a terra de Apolo, ele ele notou né que a forma com que seu pai tratava os os escravos, né de forma rígida, uma forma... É, digamos assim é, é comum que que o senhor de escravo tratava os seus o, o, a, os seus criados né enfim e, e realmente ele fica ficava indignado e ele foi investigar né a, a história da, da, daquelas daquelas pessoas que estavam sendo escravizadas e tal e aí é, ele inclusive resgatou até uma uma das das jovens que que se encontrava ali sendo abusada por um dos, dos feitores, do, um, um dos capatazes da, daquela terra, ele decidiu, não, é, você eu vou lhe levar para para trabalhar com a gente lá na nossa casa, na, na cidade. E, e meio que foi foi um resgate, porque essa moça realmente estava sendo é, abusada por aquela por situação. Então, essa foi só uma das, das histórias que ele tentou amenizar a... As situações é, deploráveis que os funcionários, os, es os escravos, é, estavam ali na mão do seu pai é, E ele começou, né, assim, realmente... Pois a, a gente, diferença. eu sei que não pode fazer comentário, mas é rápido, eu prometo pode? que você é rápido Esse é muito, é porque a gente quanto espírita, às vezes, utiliza muito de desculpa para não agir, né? Ah, se aquela pessoa veio escravizada pela lei aí de ação e reação, aquilo ali é um merecimento, ela precisa passar por aquela prova e não é assim que funciona, né? Aquilo ali é uma situação que nós, quanto humanidade, criamos, né? Claro que a espiritualidade aproveita disso para aquela pessoa ter alguma lição, mas isso é uma coisa criada única e exclusivamente pela gente. E o nosso dever quanto cristão é amenizar dores, entendeu? É amenizar a dor do outro. Então, assim... Quando a gente vê a crueldade, não é para falar, poxa, tá merecendo, né? Porque senão, quem vira verdugo é a gente. Exato, obrigado, Lorena, é isso mesmo. E, e Francisco já estava despertando ali para é, entrar em. em, em assim tentar explicar para o pai dele né foi foi uma dúvida muito muito íntima dele assim será que ele é, ele iria agir de fato de qualquer maneira pediu até a opinião da mãe dele naquele momento e tal para poder é, para poder é, saber qual qual atitude tomar perante aquela situação é, um tanto quanto desconfortável com o pai dele né para poder é, tentar ensinar algo para o pai dele aquela aquela aquela Aquele anseio era muito muito grande nele. E aí foi então que ele tentou é, um diálogo com o pai dele, né? O pai dele chegou, mas meu filho, você tá agindo pelas minhas costas. Então eles tiveram um, um, um primeiro um primeiro diálogo, assim, bem bem tenso. E, e ele viu que, Francisco viu que não conseguiria mudar a opinião do pai dele, que dizia que ah, aquelas pessoas, elas não são como nós, elas não não merecem o mesmo tratamento que nós. E ele foi totalmente contra contra esse posicionamento do pai dele. Foi então que ele viu que não haveria mais condições de, de morar naquela casa, de estar de tá se utilizando da daqueles recursos é, que o pai dele tinha, porque era fruto de uma exploração. né Então, ele ele nas circunstâncias naquelas circunstâncias ali a, a cidade dele estava enviando pessoas para a guerra contra a Prússia e foi aí que ele decidiu ir para a guerra justamente para ajudar para tentar é, é, vencer vencer e ter algum renome para quando voltasse é, conseguir ajudar aquelas pessoas que estavam sofrendo então na mentalidade dele era, era isso que, que ele gostaria de fazer, porque ele não poderia mais ficar ali com o pai dele, então ele decidiu ir. E foi na guerra que ele que ele é, encontrou um, um grande amigo que, que passaram a vida juntos, que foi Shaolin. né Eles se conheceram nessa guerra e nessa guerra ambos, né eles dois, foram presos, ficaram presos por, por bastante tempo e... E foi o seu pai que precisou ir lá resgatá-los, tirá-los dessa dessa prisão. Mas enfim, esse foi foi um momento bem bem tenso, bem crítico e no livro ele ele não relata aquele momento, aquele momento conhecido. icônico, né? Bem conhecido que, que ele vai pra em praça pública e se desfaz de todas as suas roupas, de todas, a, inclusive da roupa do corpo, né? E, pra, e doa para os pobres, para as pessoas que estão ali sofrendo mais que ele. No livro não acontece essa cena, mas é, realmente é uma é uma cena icônica que nas nas outras biografias a gente encontra. Uma pergunta. E esse Shaolin é Miramês, né? Não. Tem certeza? Não tenho certeza. Não, não tenho essa informação. Eu... É, foi? Eu acho que não, viu? Mas enfim, porque é, posteriormente, é, se eu não me engano, ele virou Frei Leão não? E ele era um cara que tinha uma uma, uma uma particularidade muito muito interessante Que tudo que ele lia, ele decorava Então, na nessa parceria, ele ele pedia assim é, vamos, vamos ler tal passagem do Evangelho E não precisava nem eles abrirem a Bíblia O próprio Frei Leão já falava porque ele sabia decorar tudo Então. Sigamos. Então, é, aí a, a pergunta que a gente faz é até que ponto estamos dispostos a fazer sacrifícios para sustentar o que acreditamos. Essa foi uma, uma reflexão que a gente procurou deixar aqui. Então, se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. Ou a gente pode seguir também. Gente, que estudo, sério. Vou sair daqui. Meu Deus, incrível. Incrível, Matheus e Débora. Incrível. Por mim, essas, essas perguntas, elas são tão internas e vão ficar... aí... É, é, neon, assim, para refletir a semana todinha, a encarnação todinha. Sério, muito bom valeu gente então tu quer falar alguma coisa não então é, falando um pouco sobre o plano maior de Francisco né é, na espiritualidade Francisco é, veio né tava tava se organizando para vir encarnar não só ele né na, no livro é, é, é muito bem contextualizado e e a gente não fica que se segurando para não falar tudo mas mas ah, na espiritualidade ele estava comandando né ele era meio que o líder de uma de uma de um grupo de 200 espíritos que reencarnariam com ele naquele momento para para realmente é, é, colocar tentar voltar para o eixo né a, os ensinamentos cristãos mas eles encarnariam por todo por todo o planeta, né? Então, é, um dos num dos discursos que que ele quando ainda João, né, no plano espiritual, é, dizia, né, de encorajamento para esses espíritos, era que quando eles encarnassem, eles muitas vezes é, iriam estar só, né? Assim, iriam não não iriam reencontrar com pessoas que tivessem é, é, a mesma forma de pensamento e que eles se, é, que eles procurassem resignar, que eles procurassem é, lembrar das, das missões dos, dos ensinos é, do, do cristianismo, dos ensinos de Jesus, para que eles pudessem suportar essa, essa aprovação. Né? E, felizmente, Francisco de Assis veio né, assim, na, lá bem, bem próximo, na cidade de Assis, e... e encontrou com muitos desses espíritos, né? Assim que, que puderam somar nessa nessa missão. E qual qual seria essa missão, né? Então aqui a gente selecionou uma um, um trecho da fala de Miriam Mês, que o plano maior de Francisco era trazer o evangelho de Jesus, à vivência das criaturas, né? Tipo é, retomar a questão da da prática em si, de realmente você é, estudar, de você é, ver, ter, ter aquele conhecimento Mas de fato você colocar em prática Aquelas aquelas questões Não ficar só na questão da, da, da teoria Que muitas vezes ia para o campo da hipocrisia também Era o desprendimento sem miséria Amor sem apego E perdão sem conivência Porque naquela época também Havia a questão da ah Você deposita Você, você faz tal doação para a igreja que, que seus pecados serão perdoados, né? Então é, você tem seu lugar no céu. Então havia muito essa essa questão na época e, e ele vinha também combater essa questão é, e o desprendimento sem miséria, né? Também a questão de que ele um dos pilares era a, a pobreza, mas não era você viver totalmente passando fome, né? Assim é tanto que o trabalho é uma das do, dos pilares da, da sua do seu postulado enfim é, e e seguindo aqui era fraternidade com respeito caridade com discernimento e divisão dos bens nos lugares apropriados e sempre trabalhar para viver do suor do rosto então sempre quando eles iam para determinados cantos, porque o Francisco de Assis também resgatou a questão das viagens, né? A, das viagens a pé. Então eles iam em em, em grupos, né, para para cidades e eles eram albergados por, por por irmãos católicos e tal. E e ele e ele e o, e o seu e o seu grupo fazia questão de trabalhar para colocar para Digamos assim, pagar, né? Porque eles não tinham dinheiro, propriamente dito, mas eles eles trabalhavam para pagar aquele aquela hospedaria, né? Digamos assim. Então, o trabalho era sempre presente. Era liberdade com responsabilidade, alegria nas coisas santas e energia sem violência. Era compreender e escolher o bem sem ostentação. Então, essa questão de escolher o bem sem ostentação era também muito presente, porque... Nas, nas lições nas pregações que ele dava aos aos seus seguidores né aos seus os frades franciscanos ele ele ele ressaltava muito isso olha por que, que a gente está fazendo o bem né é, é bom atentar para isso para que a gente não faça o bem para se vangloriar para se ostentar para parecer bem né e sim porque é, a gente deve ser movido é, tão e somente pelo amor pelo amor às criaturas e isso era muito presente também na questão das curas, quando ele, quando ele ia curar, ele, aquelas pessoas que estavam ali ao redor, seguindo ele, é, queriam também fazer, né, os milagres e ele chamava atenção para isso. Ah, por que, que você, por que que você é, quer fazer um milagre, né? Por que, que você precisa disso? Então ele ressalta, né, que para que o bem seja, seja o amor maior, seja é, o, o guia principal, né? Vamos ver aqui. Então, a gente tinha deixado esse momento para um momento livre de fala, se vocês quiserem comentar alguma coisa. Só que eu sou fã, né? Acho que muita gente é fã desse rapazinho, que trouxe, realmente foi uma das figuras que mais trouxe o cristianismo redivíduo, digamos assim, né? Que não foi contemporâneo a Jesus, pelo menos assim, daquela encarnação, né? Mas que trouxe na fonte mesmo a questão da simplicidade, né? da Do compromisso, da obediência. E disso tudo de forma não fanática, assim, né? Eu acho, mas de uma forma, sei lá, pura, original, simples, não sei. Eu sou fã dos franciscanos, assim, né? quem Acho que a parte da igreja mais bonita Acho que são os franciscanos, que é aqueles que buscam realmente a princípio. Mas a impressão que eu tenho não sendo católica né, é que traz essa simplicidade das coisas, né, ao mesmo tempo uma profundidade do, do sentir mesmo, do amor ao próximo, da dedicação. É bem bonito. Além da grande proposta dele né, de pregar o evangelho sem dizer uma palavra, né? De, de realmente ser com a conduta, um exemplo dele. É isso, então, é a questão da é... ação, né? É trazer é o evangelho na ação mesmo. Né? Porque, assim, a Igreja Católica sempre trouxe nas palavras, né? Mas sempre com, fazendo uma coisa contrária às palavras, com muita ostentação, com muita, né? Tipo, muito poder envolvido e tal. E vem, essa, e vem Francisco de Assis trazendo essa nova conduta, digamos assim, que é bem mais próxima ao que a gente esperava do cristianismo, né? isso é realmente essa é a grande lição dele né ele sempre é associado à questão da, da humildade e a gente é, não poderia deixar de falar a questão da da escolha do, do, do atual papa como Francisco né acho que isso é bem bem relevante e, e, e ele tenta também resgatar essa questão de de humildade de simplicidade né ela é um realmente uma personalidade que que tenta resgatar essa esse algo perdido na, na, na história da, da igreja católica e que cada vez mais precisa ser é uma bandeira que precisa ser levantada né para ressaltar menos o, o poder a luxúria os bens materiais e, e ressaltar menos isso e ressaltar mais os valores espirituais enfim então sigamos né a gente ainda tem alguns pontinhos aqui bem, bem interessantes da história. Não sei se vocês vão querer é, alongar um pouquinho mais, mas caso não, é só falar, tá? Então, há um, um ponto também que, que chamou bastante a atenção da gente, e um capítulo dedicado exclusivamente para isso é a questão das curas, né? E a gente... A gente vê a cura muito associada à questão da mediunidade. Né? E no capítulo, o, o começa Mês é, fala bastante sobre os vários tipos de cura que há, né? desde desde as curas com a mastigação de ervas, a medicina tradicional, até pastas espíritas, todas essas são formas de cura. Mas ele ressalta a questão da cura divina, né, que é a cura que ela que ela se processa de forma instantânea e essa era a cura que é, Francisco executava porque ele tinha como intermédio de Deus nada mais nada menos que Jesus, né? Jesus ele ele estava ali sendo sempre sempre ao seu lado estava sendo essa essa ponte, né, de ligação entre Francisco aqui na terra, as mãos dele aqui na terra e a, a divindade, o nosso pai maior. E tem uma fala que, que fica muito claro, isso que deixa muito claro, uma fala de Jesus lá, na transcrita do livro, né, que é esse terceiro pontinho aqui. Impõe tuas mãos, Francisco, que Deus é Deus de misericórdia, e elas poderão ser as minhas pelo processo do amor. Ama este irmão na profundeza desta virtude, e teu gesto se transformar se a em cura sublimada então esse é um momento bem bem é, bem claro assim de das curas que se processavam né as, as feridas de lepra elas elas meio que fechavam na hora e um dos casos é, bem bem marcantes que que fazem a gente refletir a, a, as nossas condutas as nossas posturas é, é o caso da cura de tanali né? Eu vou pedir licença para vocês para falar um pouco sobre sobre como que que process, se processou essa essa situação. É, tanali era um, uma pessoa que tinha lepra, né? E ele já se encontrava no no, digamos, no leprosário, né? Assim, na, naquela casa de, de saúde já porque estava é, isolado da sua família e tal. E Francisco de Assis sempre mandava alguns freis, né, da sua comunidade, para lá, para fazer alguma atividade, para orar, para levar as bênçãos, né, dele e tal. E e aí, em determinada circunstância, dois dos freis, quando estavam nessas atividades, ele, eles foram surpreendidos por Tanale, que era esse doente, que ele dizia assim, não, é eu não quero, não quero saber das bênçãos de Francisco, não. Ele sempre manda vocês aqui e, nunca e ele nunca vem aqui. Então, eu não quero saber disso, não. E, e os freios tentando amenizar a situação. Não, meu irmão, mas, mas é assim mesmo. Ele, ele nos enviou aqui pra gente fazer. Ele Não, revoltado da vida lá. Eu tô aqui longe do, dos meus familiares, tô longe dos meus filhos. Eu não quero saber, não quero, não quero as bênçãos de Francisco, não. Aí, aí os freis pensaram bem e, e decidiram, por fim, levar o Tanale até onde Francisco estava. Então, pegaram ele, né, levaram nos braços, se deslocam lá da casa de saúde até o local onde Francisco se encontrava, e com o objetivo de que Francisco o curasse, né, pra, ou que o abençoasse, enfim. E aí, quando chegaram lá, Francisco viu... a Aquela cena, os frades se aproximando com ele no braço e, e, e disseram assim: pelo amor de Deus, o que, que... a interpretação é minha? Tá pessoal, desculpa. É, pelo amor de Deus, o que, que vocês estão fazendo com esse homem aqui? Ele não pode estar tá, tá fora da casa de saúde, tal tá, porque naquela época, como a doença era altamente contagiosa, né? Eles não poderiam estar tá andando pelo meio da cidade. Voltem com ele imediatamente. E aí os frades ficaram. Assustados com aquela postura de Francisco, eles olharam para o lado. Tá, então vamos voltar, né? E aí decidiram voltar, só que quando eles deram as costas, Francisco caiu em si né? e foi até até o Tanale e pediu perdão por aquela atitude dele. né? E no mesmo momento, é, ordenou que os, que os frades preparassem água morna e colhessem algumas plantas que ele iria tratar daquelas feridas e iria curá-lo, né? E foi assim que foi feito. Eles, no, no Francisco, ele mesmo lavou as feridas, né? E num, essa figura representa, não sei se dá para ver, mas representa esse momento dele lavando a, as feridas desse enfermo. E e aí é, cantando hinos, né? Francisco beija as feridas e aquela e, a, e a, todas as feridas saram né e ele fica curado da lepra foi e aí finaliza a história bom não finaliza a história é porque Tanale é, passa a conhecer né é, cristianismo. o cristianismo tá aberto aqui na página Abri, pois abre ele ele ele passou a conhecer o, o, o cristianismo, seguiu, virou um dos frades, né? É o o Frei Aprígio, né? Ele passou a ser chamado de Frei Aprígio. Só que ele tinha ainda um ódio muito grande no coração, uma raiva muito grande, né? E não e, e por mais que ele tentasse seguir os ensinamentos de, de Jesus, ele não conseguia é, se curar dessa dessa raiva que que ele ainda possuía. E ele orava várias vezes pedindo para que para que é, ele se livrasse dessa, dessa angústia no coração e não conseguia. E aí eu vou pedir licença para vocês para ler só um parágrafozinho, né, que foi o um momento que ele se, -se, é, se sentou embaixo de uma árvore e orou. Na, e falou nas seguintes palavras, Senhor, se me fosse concedido receber algo de tuas mãos santas e sabes, se me fosse concedido pedir-te alguma coisa como prêmio para meu coração, se eu pudesse escolher um caminho, de livre e espontânea vontade, eu te pediria que beijasse outra vez o meu corpo como fizeste antes, com as chagas da lepra, e seria o homem mais feliz da terra, porque agora somente ela poderá arrancar do meu coração o orgulho e a violência que carrego comigo das eras incontáveis. E ainda chorando adormeceu, no outro dia quando acordou com a luz do sol a banhar o seu rosto, freio Aprígio voltava a ser tanado, o leproso de Rivotorto. Ajoelhou-se diante do beijo solar, agradeceu profundamente a bondade do Criador e, desatando o cordão da cintura, trocou a veste de franciscano por um comum, tomando a direção da casa de saúde de onde antes, revoltado, saía. Ali, seis anos após, morreu agradecendo a Deus e a Cristo pela bênção da lepra o que é expulgar do imo de sua alma o orgulho e a violência. Então, é, acho que não sei nem o que dizer depois desses ensinamentos, né, dessa de como como a presença, né, o convívio com, com Francisco é, fez com que ele despertasse, né, para para essa realidade e pediu a Deus novamente a doença para que cumprisse, né, a, a Aquele momento que ele precisava passar ainda. Então, assim, a gente, como, como a Sara bem falou, da, no estudo que ela participou antes, que a gente fez, falou desse caso também, a gente não queria estar aqui é, romantizando a dor, né? Cada um sabe é, um momento difícil que passa, porque passa, e mas assim a, a nossa reflexão é qual a relação com a dor né? será que a vejo como um mecanismo divino realmente é uma uma coisa bem bem particular e, e mas assim a gente Deve, deve observar né, também o porquê dos nossos sofrimentos nos, nossos sofrimentos pessoais então se não houver mais comentários a gente segue Gente, só rapidinho. Nossa, muito forte isso. É... Eu tenho refletido muito, na verdade, desde que parei mesmo para estudar a doutrina, né, para é, é entender um pouco mais dos postulados espíritas e tudo mais, eu tenho me feito essa reflexão acerca da dor, no sentido de o que é o mal. Né? Porque às vezes a gente tende a, a, a, a ver a dor enquanto mal, ou ter a dor como o antônimo da felicidade, né? Tipo assim, ah, não dá, não tô bem e tal. Sem querer, obviamente, romantizar, né? Levar para esse outro lado, que não é a proposta da doutrina, não é a nossa proposta aqui também. Mas o quanto a doutrina espírita tem aberto né, a nossa mente para isso, para enxergar a dor, na verdade, para tirar proveito, ali, tirar ensinamento, reflexões, aprendizados fortíssimos para a vida, né, a partir do, do momento de, de desafio profundo, de dor e tudo mais. Então, sempre, sempre, sempre eu tenho pensado sobre isso, de o que, que é mal para a gente? Né? E a doutrina Espíritos e Espíritos mesmo vem dizer que, que é, é, o bem é estar condizendo com as leis divinas, né? e o mal é quando a gente se afasta, a gente é infeliz quando se afasta da, das leis divinas. E a dor é um processo tanto de cura pessoal, né? quanto de aprendizado profundo, quanto de voltar para o eixo, quanto... Enfim, então, nossa, isso... Isso abre muito a mente, assim, quando você passa a refletir e entender que a dor não é contrária à felicidade, né? Na verdade, é um, um impulsionador aí, então, é isso. Então, é, e também, né, lembrar que é, a gente não, não pode esquecer que... É, prioritariamente a gente, é, Deus quer que nós aprendamos pelo amor, óbvio, né? É a nossa a nossa oportunidade quando a gente a tem a gente deveria aproveitar, né? Mas em circunstância, em, em determinado pela nossa infantilidade espiritual a gente não consegue aprender de primeira, né? E aí é necessário a, a dor, vi né, porque ela seria assim, o último recurso para que nós entendamos a, as, as lições. Né? E aí é justamente por conta da, desse afastamento das leis divinas mesmo. Mas, enfim. Gente, a gente já sabe aqui que estamos passando do horário né, um pouquinho. E aí, para contextualizar vocês, a gente ainda teria... É, mais um tópico. Mais dois tópicos, né? Que é, seria o irmão da natureza e o seu desencarne. Então, fica aí a critério de vocês se a gente dá uma chicada ou então. Não sei. <risos> Acho que dá pra terminar, né? A gente fica mais caladinho, vocês dão uma carreira, gente... É, é, uma corrida aqui. Porque, gente, o desencarne o Francisco Eu não tenho nem estrutura para isso Pois é Bora lá Essa parte é com a Débora Sim é, Acho que vocês todos já sabem dessa relação que o Francisco tem Com a natureza, com os animais Lá já deixou ali a pontinha para eu pegar aqui Porque a gente falar dessa relação De Francisco com a natureza A gente... Vai lá, volta lá para João, lá na ilha de Pátimos, quando ele conseguiu é, desenvolver uma habilidade que não era bem compreensível ainda, assim. Ninguém... Era uma ciência, tipo, muito especial, que nem todos compreendiam. Que era justamente essa interpretação é, dos outros reinos, da linguagem como... Da linguagem dos outros reinos. Então, ele conseguiu expandir a sua comunicação pra, para outros seres. Então... É, no livro fala que ele costumava pregar para cardumes e ele conseguia entender e sentir as pedras como os pássaros. E próprio Francisco né também tinha esse essa habilidade, conseguia fazer isso, de é, de entender e sentir as árvores e pregar. Ele gostava também muito de pregar para os animais, né? ele até se sentia mais entusiasmo. Mas entusiasmado e, e Francisco tinha essa relação muito forte com os animais de entender eles como irmãos, de chamar eles irmão sol, irmão lua, irmão lobo então era realmente uma relação muito próxima de irmandade mesmo. E, e que mais? Sim, e aqui a frasezinha de quando o amor é grande não é mais possível se limitar à forma humana, ou seja, ele conseguiu é... Transcender, transcender, os limites da forma humana, né? De fato. Uhum. Então é, é, é muito interessante gente porque no livro conta inúmeros inúmeros casos dessa dessa aproximação dele com a natureza. Ele ele via, né? Digamos assim, os seres elementais justamente por uhum. por, por entender que se tudo ali era criação divina e ele também era criação divina, então todos faziam parte de uma grande irmandade, né? e aí da grandiosidade de, de espírito de entender aqueles seres é, é, é, como, como irmãos, né? assim, ele, ele meio que transcendia, ele não precisava amar só quem era da, daquela mesma espécie, ele transcendia, né? via, via com, com extrema igualdade, inclusive igualdade de direitos, aqueles outros seres, e, e aí a gente não pode deixar de de contar um, um caso também que é icônico na, na, na biografia de, de Francisco é, é a história do lobo de, Gúbios, né? de Gúbio que Gubbio era uma cidade ali próximo não vai falar? Ah não, é Adael, desculpa Pois vai Então, você estava falando que tinha quando Francisco estava andando ali pelas cidades lá e Gúbio era uma cidade do norte de Assis então, ele chegou junto com alguns franciscanos também e logo notou que a cidade estava bem estranha, a população estava praticamente bem em pânico porque lá nas redondezas estava morando um lobo um lobo que foi separado da, da sua Isso. E, então, ele estava ferido e estava morando lá na caverna e estava assustando muito as pessoas que moravam naquela cidade. Então, quando ele chegou lá, muitas pessoas foram. Ai, ah, Francisco, por favor, faça alguma coisa para abençoar esse lobo e faça com que ele saia dali. Porque ele estava atrapalhando as pessoas, estava causando preocupação e pânico, estava matando alguns animais para se alimentar, até pegando algumas pessoas que estavam passando por ali. Então. Ele recebeu esse pedido, né? Ele não teve como recusar. Então, ele é descrito no livro que ele senta para meditar e fazer uma oração e pede a Jesus que que faça alguma coisa, que pudesse tirar o lobo daquele local porque ele estava é, causando isso com, a, com as pessoas. E aí, a resposta de Jesus é ótima. Tu tenta achar aí. Tente, mas <risos> Sim, então ele pede justamente para que levasse o lobo para outro canto, né? E aí Jesus fala... É... É esse aqui? Uhum. Francisco, ouve-me. O lobo tem o direito de ficar onde quer que seja, arriscando também a sua vida. Para onde devemos mandá-lo? Ele tem necessidade de algo que existe entre os homens. Esse... Esses não procuram... É... Não procura melhoria no bem-estar e no convívio com irmãos da mesma e de outras espécies? É pois um direito que assiste a quem vive, a qualquer criatura nascida, de e por Deus. Como expulsar e sacrificar um animal somente para satisfazer pessoas, algumas sem piedade, até para com os próprios semelhantes? O egoísmo dos homens é o que faz sofrer não, sim, é, não simples animais que pedem socorro com os recursos que possuem. Vai, Francisco, é, conversar com ele, o lobo. Depois de entendê-lo, volta a conversar com os homens e vê se os entende, o que acha mais difícil. Procura fazer uma aliança entre um e outros, para que é, o que sobre não falte a quem tem fome. E que, depois de amansada da fera, não a maltratem, pois quase sempre, depois da paz, surge o abuso. O lobo tem fome, Francisco então aí era era já Francis, é, Jesus né trazendo mais uma vez o óbvio a, a relação né é, assim do homem é, com a natureza que muitas vezes é abusiva e às vezes a gente pensando somente em si somente nas, na na nossa espécie né que é sempre o é, usufruir e, e usurpar dos mais fracos dos mais frágeis e aí a missão de Francisco era justamente fazer esse esse aliança. essa aliança essa essa união né assim amistosa novamente essa a, a aliança harmônica entre a natureza e os homens né então por isso também ele foi considerado um dos patronos aí dos dos animais isso e então depois Dessa resposta, a linda resposta, é, Francisco vai até o lobo, até a caverna onde ele estava, o monte, e se aproxima e logo o lobo também aparece de mansinho e Francisco vai falando sobre como os homens, é, existem homens bons e que para ele não perder essa fé, que podia confiar nele, e aí o lobo já mais manso assim, é, segue Francisco até o povoado, e lá é, Francisco apresenta o lobo a todos as pessoas que estavam é, ainda assustadas, mas o lobo já estava tipo, bem mais calmo, e ele fala que pede para as pessoas colocarem na frente das suas casas água e alimento para que ele possa se alimentar. E aí ele depois vai passando de casa em casa, apresentando o lobo para cada uma das famílias Inclusive, Francisco de Assis fica nesse povoado até um, um tempo para eles se acostumarem com a, com a presença do lobo. E até, inclusive, Francisco de Assis fala assim, Lobo, se você tiver que morder alguém, me morda. E aí, eles continuam e quando Francisco tem que voltar, é, o lobo é descrito que ele viva sentindo saudades da, de Francisco não é não aqui nesse momento a gente tinha tinha separado né um momento para a gente falar sobre como está a nossa relação com a natureza aí a gente pera não eu também sou natureza então a gente é, tem que meio que refazer essa essa nossa nossa ideia de, de que nós somos algo aqui e a natureza é algo ali né mas nós somos um todo isso Faz parte um pouco da, é, de, da humildade, né? De você se reconhecer que, que para Deus, é, indifere você ou o lobo, né? No caso, enfim. E, e, gente, essa questão também de que a natureza existe. Tipo, nós somos a parte da natureza e a natureza existe para nos servir. Quando, na verdade, nós somos recurso, né? Nós estamos dentro aí desse processo todo também. Então, realmente cabe aí, é altamente necessário uma mudança de mentalidade mesmo. Cabe. Era sempre tipo, o lobo que estava atrapalhando a população. O lobo estava morrendo de fome e eles não faziam nada. É. E, e, gente, tem muitas reflexões para gente, a gente fazer em cima dessa, dessas questões, assim, sabe? É, pena que, que o tempo não, não vai nos permitir, mas que a gente possa, assim, estar... Tá, tá, é, revendo os nossos atos, no a nossa postura, né? Eu lembro, eu lembro quando a Lorenza colocou lá no grupo que estava, né? Que é, é, João pregava para os peixes porque eu não posso pregar para o falar aqui para o Evangelho para o meu cachorro, né? Para o meu peixe, gato, sei lá. Enfim, então a gente tem tem muito isso e e que a gente possa rever também os nossos hábitos, nossos hábitos alimentares, né? Enfim. <risos> Eu queria Sigamos. só fazer um comentário, Oi. que é uma brincadeira que eu faço sempre com o Adriano, que é sempre que ele tá muito bravo com os gatos, porque os gatos fizeram alguma coisa, então assim, ah, ele deixou uma coisa em cima do móvel o gato foi lá e derrubou. Eu sempre pergunto pra ele, quem é o racional, meu anjo? A culpa é mesmo do gato? Então, assim, a gente que, que tem isso a mais do que os demais animais, que é o raciocínio, a gente, na verdade, devia se portar como protetor, né? A gente devia preparar o ambiente para eles. Porque, em tese, é a gente que sabe mais, né? Então, não, isso é... eu falo isso direto com ele. Então, assim, se infelizmente eles quebraram alguma coisa minha, eu coloquei para quebrar, né? Então, se o meu, se o lobo, ele tava caçando, é porque ele tava com fome. Alguém tirou o recurso dele. Não é natural que o lobo morda pessoas, né? Ele não tá em busca disso. É a mesma coisa que a gente fala aí dos tubarões nas praias e tudo mais, não é, ele não tá afim de comer sua perna, meu anjo, ele queria comer outra coisa, mas você desistiu, sobrou sua perna, entendeu? você destruiu tudo, destruiu tudo que tava à sua volta, então é bom que a gente olhe, porque vários comportamentos dos animais são reflexos dos nossos comportamentos, né? afinal eles têm instinto, quem tem raciocínio é a gente, pois é muitas vezes a gente usa esse, esse raciocínio para maltratar né para enfim para tirar para destruir e, e eu acho que olha que são que lição, lição grandiosa né que tem esses nossos irmãos pets porque nessa nessa relação que, que eles têm que a gente tem com eles dentro da, da dentro do nosso lar, na nossa casa é justamente de sensibilizar o, os nossos corações para entendermos também como irmãos, né, como, como espíritos em potencial ali, né, que que um dia vão evoluir e, e para que a gente também veja os demais animais como eles, né, não existe diferença entre o cachorrinho, o gatinho e o porquinho. É, a, a forma de agir é a mesma, né? Então que a gente possa também refletir sobre essas questões. É, e aí por fim, né, a a questão do, do desencarne de Francisco ele chega no auge dos seus 44 anos é, assim para a gente foi foi muito é, é, aparentemente muito pouco né mas mas ele viveu intensamente esses 44 anos é, em todos os momentos em, em todos os momentos ele ele estava agindo para diminuir a dor das pessoas para exemplificar o, o amor do Cristo né, para realmente pra restituir essa, é, é, é, os ensinamentos de Jesus. Enfim. E como já foi dito, né, em 3 de outubro de 1226, ele já, já se encontrava bastante doente, sentindo que o momento se aproximava, e ele foi cercado por fra, pelos Frades, né, foi levado é, ao, ao, aos a casa de saúde para dar a última bênção às pessoas porque todos já sabiam que ele se encontrava doente é, a gente não falou aqui né mas nesse momento ele ele pedia muito para que Clara de Assis fosse até ele mas por por circunstâncias maiores ela não pôde é, vê-lo mas assim é, e, e ele sempre muito alegre né tentando tentando não deixar com que as pessoas ficassem tristes com a partida dele e e ele é, desencarna né e é recebido por, é, por duas alas de espírito né os, os espíritos da da os, os primeiros cristãos é, estavam lá para recebê-los e no meio deles Jesus né então veio ele veio recebê-lo e uma das primeiras perguntas ele ele logo tenta se ajoelhar né, ali aos pés de Jesus Jesus não deixa e uma das primeiras perguntas que ele faz a Jesus é mestre e Maria, tua e nossa mãe Santíssima? porque ele não estava vendo ela ali né e aí já volta porque ele a essa altura já sabia que havia sido é, João em outra na, na existência passada, né então ele sabia dessa relação com Maria Santíssima com a mãe santíssima, né? E aí ele pergunta por ela e tal, mas em determinado momento ele olha pro corpo, pro corpo dele que se encontrava ali e vê o aquele aquele rosto cadavérico, né? Já já bem sofrido é, com a no último momento ainda conectado pelo Fio de prata, ele ele dá uma, uma impressão no rosto de, de alegria, né, de como se fosse um sorriso. É, tá, vocês querem que eu repita? Que então ele deu ele deu uma uma, uma impressão feliz no, no rosto, né? E os frades que ali se encontravam é, tomaram como o último milagre de Francisco de Assis. Né, de ter de ter modificado a expressão facial e realmente ele mesmo né rompe ali é, o cordão de prata e segue para para os altiplanos da espiritualidade deixando para nós a ah, seu exemplo né os seus seus ensinamentos a sua vivência a sua principal lição de de humildade então cabe aí nós cada vez mais estudarmos ele e e procurar colocar um tantinho a mais em prática ah, os ensinamentos né, de Jesus. Então, cerramos aqui. E vale lembrar que apesar de a gente ter dado vários spoilers do livro, é, a dica para a leitura ainda é muito válida, porque a narrativa e, a, e tudo, enfim, tem várias coisas que a gente não falou aqui. É, é muito, muito, muito rico. Tem coisas que vocês nem imaginam. Quem puder lê. <risos> tu parou a transmissão? Hum? Ai, ah, gente, sabe? foi lindo, lindo, lindo. Nossa. Cara aí. Foi massa, gente. Tem uma música muito legal que eu amo e que eu até me emociono quando escuto. Não sei se vocês já ouviram. Que é o Pobre de Deus do Caravana da Luz que é um grupo aqui de Pernambuco, aqui não, não o Pernambuco, é um grupo de Pernambuco e não existe mais, na verdade, o grupo acabou, mas lançou um CD que é assim, perfeito esse CD, eu amo demais. Aí essa música é bem, eu vou colocar aqui no chat, eu vou colocar no grupo depois, porque... É, é... Bota, bota com a nossa música, compartilha aí lá nesse. É. Sara quer tocar não? Estava tá se preparando é. lá talvez? Ah, então vai Sara foi mal. Tanto faz, galera. Podem ficar à vontade. É. Laís se quiser compartilhar, tá... eu tinha pensado em tocar a oração de São Francisco, mas se... Ai, ah, também não não pode ser. É, não, né? vai, é assim, né? não, vai, vai. Boa noite, né, querida? vou colocar lá no grupo depois dessa música. Aula, então lá, Beleza. Inclusive, era bom saber essa questão da oração de São Francisco, porque todo mundo pensa que foi ele que escreveu, né? Mas não foi ele que escreveu. Né? É, não foi ele que escreveu, mas mas eu já vi estudos que certamente ele estava ali inspirando a pessoa que escreveu isso porque é toda a filosofia uhum. de vida dele né que ele disse né? se ele que inspirou foi ele que fez gente uhum. Por nada não. <risos> o autor é quem está assumindo a unidade, né <risos> lembrando que a autoria não é o mais importante das comunicações é, é. né e sim o seu conteúdo <risos> Pode ir, Senhor, instrumento de voz.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 Consolar que é ser consolado Compreender que é ser compreendido Amar que é ser amado Pois é dando que se recebe é perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive Para a vida eterna. É Que eu procuro Consolar Que ser consolar Compreender Que ser Compreendido Amar Que ser amado Pois é Dando Que se recebe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 Assim seja, né, gente? Conheço, né? Assim seja. Assim seja. Assim seja. É, esse coração de... é Brasil. Dorme com essa. <risos> Ai, gente, sem instrutora, sério. Tchau, YouTube. É